Vou mostrar uma música pra vocês Que na época que eu cheguei aqui no Japão Tipo, era as famosinhas músicas Na verdade, é um meme Vamos ver se ainda existe, né? Solta o pancadão pra rapaziada ficar ligado com o que é Olá, meu E com esse funk de Shigotosa Gasteiro aqui, começando esse vídeo sobre o que, que é, você já tá, estão tá sabendo por causa do título, né? Mas hoje eu vou falar sobre emprego aqui no Japão. Não, não é uma coisa boa. Vou começar falando que o Japão é praticamente 100% tipo da sua vida, você vai ter que ficar trabalhando, assim, não é porque você não pode faltar por qualquer coisa, você não pode, tipo, aqui é super corrido, é, 100% vivendo nas fábricas ou no trabalho, sei lá aonde trabalha, mas enfim, o sol tá sumindo toda hora, porque o sol volta. E eu vim falar sobre emprego aqui com vocês, falar o que, que é, na verdade, o Python, famoso Python. Todo mundo fala baito, baito, queimba. Em português, baito significa bico. Na verdade, na verdade, na verdade, eu não sei, não sei, né? Exatamente a tradução de baito. Mas com 15 anos de idade, aqui no Japão, você pode trabalhar assim, né? Pra ganhar o seu dinheirinho. E todo adolescente começa a trabalhar, porque todo adolescente quer ganhar dinheiro pra gastar milhares de ienes em tudo que eles quiserem e tal. É a maior felicidade de de um adolescente de 15 anos começar a trabalhar. Que, né, começa a ser independente, seguro de si, com seu próprio dinheirinho, com seu próprio salário e tal. Então, vai aqui, é bastante popular. A luz tá um pouco ruim? A iluminação tá horrível? Pois é, por causa que eu tô com a luz do dia. Então, vai ficar mudando, porque hoje é um dia nublado. Sol nublado, pois é, vai ficar, né, sol... Aí de repente, no lado, do nada. Então, o que quer dizer é com essa cidade? Tá? Eu nem, eu nem eu sei o que, que, que eu quero falar hoje. Mas eu queria falar sobre o, a, a forma de como trabalha. Eu não sei porque eu comecei com essa história de baita aqui. Mas eu queria falar a, a forma de como as pessoas aqui no Japão trabalham comparando com as pessoas do Brasil assim. Eu não trabalhei no Brasil, mas eu vi como as pessoas atendem os clientes no Brasil. Super diferente. Tipo, super diferente. Começando, assim, pelo básico restaurante. Primeiro, aqui eu não sei, eu não sei também no Brasil eu nunca dei gorjeta, essas coisas mas Deve existir em alguns lugares, assim, se você quer dar gorjeta, não é algo necessário. Mas aqui no Japão, gorjeta não, você não deve, não pode dar dinheiro pra, pra um funcionário assim falar, ó, oh, eu dou aqui, tipo, só pra você. Aí você fica tipo, o quê? Oi? Não, o atendente vai, vai ignorar ou falar, e vai recusar. Na verdade, ignorar não. Não, não pode ignorar, mas ele provavelmente vai recusar. Vai falar: Não posso aceitar isso. Ou quando você quer dar uma gorjeta, essas coisas e tal, sempre vai ter uma caixinha. No restaurante, normalmente tem uma caixinha de enviar para os países pobres e ajudar pessoas, é, ajudar crianças, animais. Tem bastante disso. É, na maioria. Do lado do caixa sempre vai ter uma caixinha assim pra você colocar essas moedinhas. E se caso você quer dar a gorjeta ou você quer, sei lá, jogar seu dinheiro, faltou rico demais, eu quero dar dinheiro para os pobres. Aí você dá nessa caixinha, né, nesse cofrinho, sempre tá do lado de um caixa. Então é isso, gente. Não, não pode dar gorjeta pro pessoal aqui não, que eles, eles vão recusar. Quer dizer, já aconteceu comigo quando eu tava trabalhando aqui. Da pessoa, sei lá, é, dar o troco pra mim e eu falar, tipo, não, desculpa, eu não posso aceitar isso Porque é lei, é, é, é regra do, de todos os baitos, praticamente, de todos os empregos Que você tiver que, que atender um cliente, né, tá lá no caixa, você vai pagar o dinheiro Quando ele não aceitar o troco, falar, não, isso aí é pra você Aí você só pega e, tipo, joga ali nessa caixinha Foi isso que eu fiz quando acontece. Bom, mas é muito difícil de acontecer isso. Isso só acontece, sei lá... Oh, aconteceu comigo só quando eu tava trabalhando em loja de conveniência, só. É, é muito difícil de acontecer isso. Porque aqui não tem esse costume. Igual os Estados Unidos, que tem muito esse costume de, sei lá, dar gorjeta pro funcionário. Aqui no Japão, os clientes são muito tipo, deuses, assim, tipo para os funcionários tipo você tem que tratar, você tem que tratar de uma forma muito boa, tem que agradar o cliente mas tem que sempre estar agradando o cliente pra ele sempre é, gostar, porque, querendo ou não quando você vai numa loja, se o se o funcionário for legal, se o funcionário for super gentil, atender bem, você, você sempre vai querer voltar ali. Eu vou voltar naquela loja porque aquele funcionário ele vai me tratar bem e, e eu vou poder fazer uma boa compra. Então aqui no Japão, sempre é, a gente olha por tipo tratar bem os clientes e tal, e querendo ou não, isso parece ser muito chato, muito rigoroso, mas realmente, se você trata bem, a pessoa gosta de. Porque quando eu sou tratada bem e eu vou voltar pra loja, eu vou querer comprar de novo. Mas tem muito disso aqui. Eu acho que não, isso não muda no Brasil. Tem muitas pessoas. Quando eu fui na loja de sapato ou roupa também, os funcionários foi sempre gentil. Só que tipo, depois que minha mãe falou, eles tava sendo gentil porque eles ganham por comissão, alguma coisa assim. Se o cliente comprar com aquela pessoa, ele vai ganhar tanto de dinheiro, sei lá como que funciona, eu nunca trabalhei mas parece que é desse jeito, só que aqui no Japão é um pouco diferente, sei, assim, só um pouquinho assim tem isso também, só que não ganha por compra, assim, aí você não vai ganhar dinheiro com aquilo, você vai você só vai estar tá vendendo né, porque aqui todo mundo o seu salário, é igual pra todo mundo eu então, não sei se vocês conseguiram entender, mas quando eu fui, na verdade, eu fui faz tempo no Brasil, mas mesmo assim, acho que mais ou menos 3, 4 anos atrás eu fui pro Brasil. E nessa experiência que eu fui pra lá, eu vi como eles atendiam os clientes, assim, né, pelo, pelo menos como que me atendeu. Eu fiquei meio assim, é sério que você tá me atendendo desse jeito? Gente, aí no Brasil as pessoas trabalham meio forgado. Eu achei, né, eu que tenho costume daqui, eu achei muito disso. Não conheço como que é as pessoas de lá direito, mas tava me, tipo... Me atendeu apoiando no balcão Tipo, assim, tipo Cansada, ah, qual é o seu pedido Eu fiquei muito assustada com o jeito que me atendeu Eu, eu tipo, não gostei sinceramente. Porque aqui no Japão, se você fica meio que de mau humor, o gerente logo vem falando o que aconteceu, por que você tá assim desse jeito. E porque aqui não pode ficar de mau humor assim, você sempre tem que estar tá com um sorriso na cara, sempre falseando, né? <risos> Deixa deixar claro. Você sempre tem que estar tá com um sorriso no rosto, atender de uma forma super uau. Mas aqui você sempre tem que estar, tá, assim, alegre, com bom humor. Pelo menos quando você tem esse contato com o cliente, você tem que estar tá sempre disposto e tal. E também como, quando for falar com o cliente, você tem que falar de uma forma formal. Deve existir no Brasil, claro, sempre tem. Não é tratar o cliente como os amigos, o friend, assim, ai, ai, mano não sei o que lá e tal. Tem, né, sempre tem que chamar de senhor, ou senhora, ou moço, moço, sei lá. Mas aqui é muito mais rigoroso se você não usar, o próprio cliente, ele mesmo te corrige Ou ele fala, eu quero falar com o um gerente E ele vai lá e reclama Tem muito disso Bom, mas eu falo isso Porém, cada país tem a sua cultura Cada país tem né, O seu jeito de, de viver Então Mas querendo ou não, assusta quem vive em outro, outro país, outra cultura Mas espero que vocês tenham gostado Sobre esse assunto Eu gosto bastante de falar Porque eu gosto muito de ver Como que é eu como cliente Ou eu como funcionária Eu gosto de ver bastante tipo os dois lados Então acho legal Falar como que é a Trabalhar aqui no Japão e tal Enfim, eu não sei o que eu vou falar mais Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dá um like Só, só um like é só apertar o botãozinho Não vai acontecer nada Se acabar o Pode também dar o like <risos> Até o próximo vídeo Um beijo